Estamos de volta com vamos o Mano Joe Vamos fazer uma busca nessa área Vê oh. o que encontramos Isso foi intenso Claro que foi, Ellie Tudo bem? Estamos vivos Tá Vamos procurar a torre de rádio Beleza, já achamos uma garrafa Olha o Sirizinho aqui Oh, meu Deus, está comendo a paradinha Ei, pode ser que tenha alguma coisa naquele barco lá Calma aí, Ellie Estou trocando ideia com o Siri aqui, hein Pela boa hein v Vamos tranquilo Barquinho abertos ah. Eu sou o macaco velho. Pode deixar que o Joe tá ligado. Beleza. Vamos somente deixar esse arco, arco e flecha bento fora. Porque vai ter tempo que a gente não usa ele, hein? Vamos começar a dar umas flechadas nesse Slock. Tranquilão. Chegamos no barco. Tá rolando uma redinha. Um local sinistro aqui embaixo. É, é a verdade que.. O que foi ali? Minha primeira vez em um barco. É meio diferente na água Um passo de cada vez Beleza Rapaziada, vamos fiscalizar Esse barco bento Do amor, vamos abrir a porta aqui Ó oh. Peraí, tio, peraí Altas fitas É o gibi que ela está vendo Ó, oh, ó oh. Achamos um jibizinho aqui pra ela, hein Vamos examinar. Rapaziada, o gibizinho altamente profissional. Ele vai curtir esse modelo aqui, hein? Esse episódio vai ser o que ela estava procurando. E uma carta. Bem, parece que escapei do caos e da confusão por tempo suficiente. Meu tempo no mar está chegando ao fim. Estou com poucos suprimentos e este barco já viu dias melhores. E sabe o que? Isso iria acontecer mesmo. Mais cedo ou mais tarde, acho que chegou a hora de ver o que sobrou da humanidade. O que poderia dar errado, certo? Se você, por acaso, encontrar meu esqueleto, não pise no meu crânio. Obrigado, rapaziada. O nome do cara é. Ixi! O nome do cara é Ixi. Oh, meu Deus do céu. Vamos ficar esperto aí. Beleza. Continuando a investigação. Peraí. Se a gente encontrar o esqueleto do maninho aqui, ele pediu por favor para não pisarmos em cima do crânio dele. Vamos tranquilamente aqui. Já chama um pingente, aqui, ó, profissional dos vagalumes. Vamos dar uma olhada que eles são, ó, Josh Shefflers, errado. <risos> o cara é, é do mal esse cara aqui, hein? beleza. Tranquilão? Cadê a Ellie? Onde é que a Ellie se meteu? Lá em Sorocaba. Ei, Ellie. peraí. Acho que encontramos algo. Vamos ver o que é. Tem que subir aqui? Rapaziada. Ó. <risos> oh. Esgotão. Tem como abrir aqui, tio. Peraí, peraí. Ó, ó o esqueleto Eu do acho cara. Que tio. O outro lado. Rapaziada, era o carinha que deixou o bilhete, hein? Não, nada a ver, irmão. Me ajuda com isso. Rapaziada. Não pisamos na cabeça dele, hein? É, o cara não se deu muito bem mesmo não, hein? Não Peraí, peraí, vamos abrir a, a porta do amor aqui? Ok, mesmo. Tempo. Derrapar pros esgotos. Vamos resolver. Yo! Joe! Ah, Joe! Ah, vamos, entrar. crianças, vão! Certo! Vamos lá! Você é certo! Apaguem as lanternas. Não, então tá. Apagar a lanterna? Alguém finalmente aprendeu. Rapaziada, eu vou apagar a lanterna, não, viu? Eu vou, eu vou na moral. Beleza, cachoeirinha. Rapaziada, olha aqui. Rapaz, tem como subir? Pois é, é uma sala secreta, hein? Ô, é sec... oh, louco, o esqueleto. Ah! Ó, ó. Pois é, não. é uma sala profissional isso aqui. O mano Joe entrou mesmo. Ó, oh, outro! Altas pecinhas, rapaziada. Ó, outro cara dando um bom dia, hein? Oh, yeah! Vamos ficar esperto, hein? Beleza, vamos voltar. O oh, ele, calma que eu tô voltando. Tranquilão, Joel. A gente devia ver o que tem aqui. Peraí, me olhar desse lado. Peraí, peraí, aí, ele, calma. Deixa eu ver os locos. Nem eu não temos muitas opções. Rapaziada, vamos, vamos equipar as pistoletas. Deixar já na mão aqui. Ó, ó, ó. Tá rolando uns cavacos, Ô, oh, meu Deus do céu. Entra devagar, mano, jogo. Tranquilo. Ó, oh, ó, oh, portinha mágica, hein? Aí ele acertou o lado. <risos> Bloqueada. <risos> e aí, Joe? A, a... Se você abrir isso, posso rastejar pro outro lado e abrir a porta Ah, é. que rato grande pois é, Se não fosse a Ellie, o que seria do Joe? Nada Beleza, Joe, vamos só olhar aqui Só pra gente não deixar nada para trás Beleza Rapaziada, essa L é, é pilantrinha, viu? E. bola. Voilà. Ô, Joe, fala obrigado pra mim, nem. Ô, Joe! Nunca, não! Pô, o Joe nem agradece, o Joe. Eu... eu vou dar uma ovadora nesse Joe. Ah, ah, ah. Tranquilo. Você acha que eles vão com a gente até a casa do Tommy? Eu não sei. Vamos ter que ver o que acontece aqui. Rapaziada, tá tudo cheio, tudo cheio. Beleza. Ó. Oh. Bilhete do esgoto Que que acontece? Fique fora por alguns meses e o mundo não perde tempo em ficar uma merda Para todo lugar que você vira Tem infectados e não infectados Tentar te matar Humanos não estão mais no topo da cadeia alimentar, amigo Estou meio chocado por ter sobrevivido tanto tempo Esses esgotos são bem seguros Saídas e entradas limitadas facilitam a defesa e Se alguém entrar aqui, posso despistá-los no labirinto Posso não ser durão, mas sou rápido Talvez eu precise esperar aqui até que as coisas se acertem lá em cima Acho que me tornei um homem topeira dos esgotos Deseja-me sorte, é o mano... Ixi! Beleza, mano Ixi, deixou outra carta ali, hein Ó, oh, mais pozinho Beleza ela. e agora o que a gente faz? A gente sobe? Rapaziada, é, acabou a parada aqui, hein? Acho que a gente vai ter que encontrar os outros locks lá. Uhum. É isso aí mesmo, rapaziada. É. a gente volta... E os outros, os dois... Ah oh, não, tem, tem uma escada aqui. Certeza que eles encontrar alguma coisa aqui, quer ver? Ei, por aqui! Parece que tem é um caminho. Ah. Vem aqui! Pra lá! Beleza, a gente pode sair por aqui? Ué, vou pular de ponta aqui, hein? Não, não dá pra alcançar isso. Tá bom, não sei nadar. Somos dois. Oh, meu Deus, agora tem dois. O quê? O quê? Dois? que dois? Ó, ó, ó, ó. Rapaziada, eu já tô nadando aqui na moral. Tá emperrado. Ô, oh, meu, vai precisar de ajuda? Gerador. Pois é, essa Ela é espertinha demais, hein? Onde é que tem gerador ali? O oh, meu, é ali, hein? É ali mesmo, Diogo. Você tem que... Tem que nadar até lá. Esperem aí. Peraí, mas a gente tem que subir aqui de alguma forma. Sim. E aí, tem como você jogar alguma parada aqui pra mim? Não. O jogo. E aí, jogo? Não tô lembrado, não. Mano, o Joe não alcança. Claro que não. Rapaziada, é agora, tio. O Joe não alcança ali. Tem alguma coisa pra empurrar? Não. Será que eu tenho que bicar um, um carro? É okay. Pera aí, beleza. A gente tá na água. Uhum. O Joe não alcança essa parte. É, ué. O Joe era só esticar o braço, hein, Joe? Pois aqui também não dá. Essa parte aqui não. Pera aí, pera aí. Ô, oh, meu, mergulha Peraí, vou, vamos, vamos mergulhar aqui e ver qual é que é por baixo Opa, oh, tá, peraí, ó, ó Rapaziada, o negócio tava tá super secretão, hein, pelo amor de Deus, hein Harry, tente você Ó, oh, ó, oh. agora vai É isso aí Mas já, já atravessei. <risos> Tô lá no lado. Vou dar uma olhada. Fique atento. Beleza. Primeiras impressões do local. Buracos. Antes de entrar no buraquinho aqui. Rapaziada, de, agora eu não sei. Não sei qual que eu vou primeiro, hein. Vamos descer aqui primeiro. <risos> Só pra ver o que, que tem aqui. Tá com cara. Isso! Tava com cara de ter itenzinhos, ó. Tranquilamente, agora a gente pode sair e subir a escalinha. Rapaz, Rapaziada, tá rolando umas moscas. Meio de suspense aqui, hein? Não sei não se esses esgotos. mas então, pegamos a pranchetinha. Vap pra baixo. Beleza, acho que era só isso, hein? Rapaziada, tá. Ó, oh, ó. Oh. Tá rolando os locks aqui, hein? Merda! Rapaziada, o cara quer instalar, hein. Ô oh, meu Deus ó? Rapaziada, será que só tem um? Não tem mais, hein? Beleza. V vamos furar os olhos dele, que a gente tem altas facas aqui. Já foi Pai, Tá rolando os itens aqui, a gente vai ter que furar o Gogol Desses locks a gente tem altas faquinhas E a faquinha agora tá mais resistente, hein Vamos ficar esperto Dá pra bicar mais esse aqui, ó Ô, Jô, peraí, que parou foi esse? Pai, tem mais? Acho que era só isso Beleza, mas tá rolando altos itens aqui Com um bilhete Ontem que eu vi algumas pessoas que não queriam atirar em mim à primeira vista. É chocante, eu sei. Trocamos alguns suprimentos e continuamos por nosso caminho. Eles tinham crianças com eles e pareciam bem assustados. Quase contei a eles sobre este lugar. E se eles fossem como os outros? E se? Sabe de uma coisa? Não me importo. Qual é o sentido de sobreviver se você não tem alguém para rir de suas piadas ínfames? Amanhã vou procurar por eles. Vou ser... Ver se querem se juntar a mim Aqui, mano Ixi Beleza Rapaziada, vamos ver Se tem como criar alguma coisa agora Faquinho Beleza, criamos um faquinho novo Já estamos com 60 suprimentos Se a gente pegar mais 40 A gente aumenta a energia tem o balanço da arma benta, velocidade de recuperação. Beleza, aqui é somente para usar os med medkits mais rápidos. Que não é, não é tão importante. Ah, meu Deus, a gente quase não usa medkit assim. Velocidade de montagem, reduz o tempo para montar. Rapaziada, vamos juntar os quarentinhos aqui. Depois a gente vira um mestre da faca, pode ser? É, é bom, vamos por aí, pela ódio. Beleza, continuando a investigação do local aqui. Ó, já tá rolando um squeak. 25 peças de arma. Agora a gente pode simplesmente voltar para a outra parte ali onde o Mano Joe irá empurrar aquela, ó, ó. Tá É de boa. Ainda. Calma aí, Joe. Beleza, vamos colocar a L aqui em cima. Ó, oh, essa coisa é de novo. Sobe. -a. Vamos, Elder. Ah, muito bem. Que espera. Rapaziada, só ele, hein? O outro ah, não sabe nadar, mas... É o L, calma. Será que ele L sobe por aqui também? Vamos ver. Vamos saber. Tem moral? Não, Rapaziada, a ele só sobe no localzinho. Ó. Oh. Só sobe na cachoeirinha aqui, ó. <risos> Vê se o gerador ainda tem combustível. Nada. É isso aí? Como é que é, negócio? Oh, oh, peraí, é o negócio? Ô, louco! Bom, peraí, eu, Joe. O Joe. O jogo pra trás, hein? Olha Vai puxar o, o mano... Ah, ele puxa Na água, tio Estou oh, impressionado com vocês Onde são os profissionais? Olha, mas... fala, fala pra ele, ele. Tranquilão É, vamos correndo de boa Beleza Bica a porta, Joe É um tipo de alarme Não escuto nada Alguém morava aqui Parece que não mora mais Quem ficaria aqui? Bom, alguém pensou que podia manter um lugar assim, Rapaziada, o cara tinha uma casinha aqui no esgoto, hein? <risos> Vamos se ligar, o cara tinha que ficar Ninja. Tranquilo, olha aí! Rapaziada, ah, eu Ah, Rapaziada, nova, hein? Ó! Oh. Rapaziada, oh, meu Deus, eu tão novo. O que ela é pequenininha ainda, ó. Oh. Rapaziada, tem que comandar com duas escopretas, uma em cada mão agora. Ô, Joe, fala, fala pros caras. Você conta ou caverninha conta? Pelo amor de Deus, hein? O bicho vai pegar, meu filho. Peraí, peraí, peraí. Peraí que tá rolando um esconderijo aqui, hein? Ó. Oh. Shhh. Yeah. Peraí, Joe. Calma, calma. Rapaziada, eu fui direto pro, pro lado certo. Tinha que simplesmente... Rebentar, de pegar Ó, bombas e pregos atualizados. Powerball! Rapaziada, atualização de sistema, hein? Não é só os instaladores que se atualizam, hein? Ó, manual de bombas. Raio de aperfeiçoamento de bombas e explosivos. O que que acontece? Rapaziada, agora a gente pode causar danos super mais rebentadores para com os locks. Então vamos... Simplesmente usar essas bombas nos bentos Que estarão ali Com certeza, porque tá dando muito item aqui Carboninha já tá cheio, só vamos ter certeza aqui Que a gente não tem Não pode fazer mais nada Ó, ó, fazer um, um caninho do amor Só pra dar um, um olhos dos Locks. Acho que não tinha tesoura aqui não É isso então, mano, Joe Aqueles ali de momento não vai ter como pegar Pois é, tá cheio de infectado aqui Vamos passar na moral, hein Ó oh. E aí, João? Vale por... Vale por a... Tá apurando? Rapaziada, apuramos por ali Beleza Rapaziada, tá rodando... Achou! Oh, é o jogo! Nossa senhora! Rapaziada, volta, que deu treta <risos> oh. E aí? Rapaziada, ficou pretada ficou preta nova Ó Pera aí, Rapaziada, eu nem sabia que tava valendo já Troca de arma, troca de arma Ele quer pegar, tia, ele vai dar dos roquinhos Toma seu zóio, seu Loki Fazer altos tiros pra pegar esse instalador, hein Oh, como... Fazer, o cabinei tava de boa que aqui O, que com essas o está aqui, aqui. Vamos continuar Opa, Podemos esperar que não haja mais vidas Rapaziada, os caras instalou não sei, mesmo Peraí, tem, tem aquele lado ali E tem essa partezinha aqui Olha aqui o escritório dos instaladores Certeza que tem item aqui Vamos, ó, oh, ó, oh, olha aqui Esse aqui morreu com a perninha Pai, morreu com classe Rapaziada, não, não perca a classe nem na hora da, da muerte, hein? Pelo amor de Deus. Beleza Cartinha eu só queria te escrever uma mensagenzinha e dizer que esses coletores de chuva foram uma ótima ideia, super inteligente, coletar água sem ter que sair do lugar, espero que não se importe, mas dei às crianças umas arminhas de água, então é claro, tenho ficado ensopado o dia inteiro, se não quiser que eles usem, me avise e eu pego de volta, te vejo na janta à noite... Quem avisa, amigo, é O Caio está fazendo o seu pão de carne Especial de novo, ô oh, meu Deus, é o Manu Ishi, hein O Manuiche. Ishi... Rapaziada, o Manuiche não morreu, tio Porque cada vez ele tá escrevendo carta Então ele não pode ser esses caras mortos aqui, tio Ô oh, meu Deus do céu O Manu Ishi ainda está vivo por aí, com certeza Rapaziada, vamos deixar o, o local do Manuish aqui Eu acho que o Manuishi é um killer, tio Porque onde ele deixa a carta Tem umas caveirinhas, hein, tio Vamos ficar espertos <risos>